Fala meus aliados, tudo bom? Galera, eu vou lançar um quadro aqui. Todos os meses eu vou investir em uma carteira focada em dividendos. Você vai poder acompanhar comigo o desenvolvimento dessa carteira. Ou melhor ainda, que tal você criar a sua e fazer uma comparação com a minha? Mas ó, a minha intenção é mostrar para quem ainda não é investidor que é possível começar com pouco. Então, às vezes você recebe dois salários mínimos, três salários mínimos, pode fazer ali um investimento, um aporte mais parrudo, mas tem gente que não pode, não consegue ainda. Mas mesmo você que ainda não consegue, tem a chance de ter uma liberdade financeira melhor lá no futuro. Ó, o sucesso é consequência do esforço e da busca constante. E o conhecimento traz exponencialidade para o negócio. Então, a gente tem que buscar e sempre estudando para a gente conhecer mais coisas. E outra para perder o medo, trazer aquela frase ali famosa Nem todos que tentaram conseguiram, mas todos que conseguiram foi porque tentaram Antes de começar a investir, a gente tem que traçar um plano Porque muita gente não sabe como começar e isso não vem explicitamente divulgado A pessoa tem que estudar muito para identificar os métodos que trazem maior resultado fazer algum curso. E às vezes é difícil, porque quando a gente sabe de uma pessoa que tá famosa porque fez as coisas direito, ela pode vender um curso muito caro. E aí você vai buscar um curso mais em conta, um cara que não é conhecido. Fala um monte de abobrinho, fala as coisas de maneira generalizada, sem explicação e você sai pior do que entrou, com mais dúvidas ainda. Mais confuso e com mais medo. Então vamos lá, porque você que me acompanha sabe que eu gosto de passar as mensagens de maneira simples. Para que seja fácil de qualquer um entender. Então isso aqui é uma maneira, tá? Você não tem que fazer isso dessa forma. Isso aqui pode te servir para te dar um norte de como que você vai fazer as suas coisas. Mas antes eu queria só te pedir uma coisa. Leva esse vídeo para mais pessoas. Então clica no botãozinho de gostei e clica no compartilhar. Aí você manda pro seu amigo, pro seu parente ou só cola no status do seu WhatsApp. Isso vai dar uma força demais para mim. Obrigado, viu gente? Então vamos lá. Antes de mais nada, você tem que traçar um objetivo, você tem que definir um objetivo. Se você não tiver um objetivo, você não tem o que alcançar. Olha só, eu vi uma citação de Alice no País das Maravilhas. Ela tá caminhando ali numa estrada, vê lá que ali gato, lá que some. Ela pergunta o gato, para onde que vai essa estrada? O gato fala, Para onde que você quer ir? Ela fala, eu não sei, eu tô perdida. Aí o gato responde, você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então beleza, suponhamos que o seu objetivo seja receber R$ é, 1.200,00, um salário mínimo. Então vamos pensar que o salário mínimo aumenta em torno de 4% ao ano, uma média assim. Então daqui 20 anos, o salário mínimo vai estar em torno de R$ 2.500,00. Vamos colocar esse objetivo. Agora que você tem um objetivo, você tem que traçar um plano, uma estratégia. Aí tem gente que prefere fazer os investimentos que possam multiplicar, por exemplo, com ações, usando o potencial de cada empresa tem para fazer suas ações valorizarem. Então assim ele aumenta seu patrimônio, quando chega naquele valor que ela quer, aí ela vira, põe esse investimento que estava lá em outro, aí ela realoca para receber a renda passiva mensal. Ou você pode, desde o início, fazer aportes ali mensais todo mês, Naquilo que já vai te pagar os dividendos, naquela empresa que você já definiu. Você vai ficar com ela ali, com ela te pagando. Então, nessa carteira, eu vou ficar com a segunda estratégia. Então, a primeira seria investimento com potencial de crescimento. E a segunda, investimento com crescimento constante. Então, eu tenho um objetivo, eu tenho uma estratégia. Eu não tenho prazo definido. Você pode criar um prazo. Então, digamos que daqui a 10 anos, você quer ter reais de renda mensal, Aí você faz um cálculo, vê quanto que você precisaria acumular de patrimônio, para que esse patrimônio se tornasse em renda mensal. E qual o valor do aporte mensal que você tem que fazer para chegar nesse valor, nesse objetivo aí do patrimônio. Agora, para mim colocar isso em prática, eu preciso de uma conta numa corretora, numa boa corretora. Vou precisar identificar bons fundos imobiliários e ações. Eu vou aplicar a minha estratégia de aporte Voltando aqui para a corretora O que seria para mim uma boa corretora? Uma corretora consolidada Com uma boa avaliação do público Com taxas baixas Pelo menos naquilo que eu vou usar Que no caso vai ser Aporte em ações, fundos E sobre os saques Porque às vezes a plataforma Deixa você depositar dinheiro Fazer movimentações, comprar, vender Mas na hora de sacar ela cobra uma taxinha Para você sacar se tiver uma corretora que não me cobre para mim comprar e fazer essa movimentação entre as ações e os fundos e poder sacar sem taxa, eu vou usar ela de graça. Nesse caso aqui, vocês vão ver eu utilizando a Rico. A questão aqui dos fundos e ações, vou querer diversificar para me proteger. Eu quero fundos consolidados, porque eles têm menos risco de quebrar. Eu quero ações dos setores perenes. São setores seguros, são áreas que não podem parar. O saneamento, a eletricidade... E aí eu vou analisar se elas têm um bom dividend yield... E se esses pagamentos delas são constantes. Como que vai ser essa estratégia de aporte? Eu vou ter que definir uma porcentagem da minha renda atual. Eu vou inicialmente reinvestir os dividendos... Sempre levando em consideração o P VP da, da ação do fundo... Se está com ágil ou deságio. Lembro que é o P VP é o preço da cota... Em relação ao valor patrimonial. Desse indicador estiver com mais de um, significa que a cota está sendo negociada acima do preço real, acima do que vale o seu patrimônio. Logo, se ela estiver menos de um, estarão sendo vendidas a um valor menor que o preço real. Quando está acima, isso é um ágil. Quando está abaixo, isso é um deságio. Então, dentre os fundos e ações que eu escolhi, eu vou dar preferência a comprar aqueles fundos e ações que estão com deságio, porque se eles estão com ágio, quer dizer que existe uma possibilidade de que logo essas ações que estão caras sejam vendidas. E aí eu perca dinheiro com a desvalorização dela por estar comprando na alta, em vez de comprar na baixa. Porque quando eu compro quando ela tá com um valor menor do que o deveria, a possibilidade maior é que ela a partir dali comece a subir. Dessa forma eu consigo comprar mais cotas, porque elas vão estar mais baratas. E também diminuo o risco de perder o valor do patrimônio total, com a volatilidade do mercado. Gente, o primeiro passo aqui, eu já tenho, tenho uma conta na corretora. Agora eu vou fazer o segundo, identificar bons fundos e ações. Isso eu vou utilizar a técnica que eu usei no vídeo anterior, deixar aí em cima. Então eu vou fazer essa pesquisa, escolher alguns fundos e ações definir o meu portfólio e aí eu trago para vocês verem as ações os fundos que eu escolhi se você acompanhou o vídeo até aqui não esquece de clicar no botãozinho de gostei e se você não é inscrito se inscreve para não perder os próximos vídeos acompanhar o desenvolvimento dessa carteira eu gostaria de saber de você você já tem uma carteira focada em dividendos ou uma ação que você comprou apenas para receber dividendos dela? Deixe aí nos comentários, nos conte sobre ela, porque que você tem ela aí na sua carteira. E a gente se vê na próxima.